E aí rapaziada, tudo beleza? Aqui é o Manuel, o cara mais transante desse YouTube. No vídeo de hoje vou revelar as três posições sexuais que mais podem contribuir para que você dure mais na cama e consiga dar mais prazer para a sua mulher. Se você gostou do assunto já deixa seu like e se inscreve no canal para que esse vídeo alcance o maior número de homens possível. Agora vamos para o vídeo. De todos os fatores que podem causar a ejaculação precoce nos homens, a ansiedade é o motivo mais frequente que costuma interferir nos relacionamentos. Um homem ansioso, por exemplo, gera uma descarga de adrenalina que pode fazer com que ele tenha uma maior excitação na hora do sexo, e por consequência uma ejaculação precoce. E aí, quanto mais ele fica ansioso com a ejaculação, mais o problema se complica.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 Então, controlar ou até mesmo retardar a ejaculação para que o sexo seja prolongado, é o que os homens mais desejam. Entre tantas técnicas e métodos que contribuem para que a ejaculação seja controlada, existem posições sexuais que ajudam muitos homens a retardarem a ejaculação e durarem mais tempo na cama. Para que o tempo de latência do homem aumente é necessário que ele busque no sexo, posições menos estimulantes. Veja algumas. Missionário. Esta é uma das posições sexuais para retardar a ejaculação precoce, e assim ajudar o homem a prolongar o sexo. Com esta posição, é possível praticar a técnica do coito interrompido, que se retira o pênis da vagina antes da ejaculação. Logo depois, o homem pode inserir o pênis de volta e continuar a penetração. Na posição do missionário, a mulher fica embaixo e o homem sobre ela. Cavalgada. Nesta posição o homem deve ficar relaxado na cama, enquanto a mulher fica em cima dele. Como o homem irá estar mais relaxado e não terá o controle dos movimentos, esta posição pode ser uma ótima alternativa para retardar a ejaculação e ainda assim garantir mais tempo de sexo. O homem pode conversar com a parceira antes, para que ela mantenha um ritmo não muito acelerado, possibilitando o retardo da ejaculação. De lado. As posições sexuais que ambos ficam de lado são ótimas para retardar a ejaculação precoce por não permitir uma penetração completa. Nesta posição, a mulher se deita de lado, deixando as costas viradas para o homem em forma de concha. Com esta posição é possível ter menos estímulos sexuais, pois o pênis não penetra totalmente, o que possibilita retardar a ejaculação. Essas são as três posições que mais podem ajudar você a ter um maior controle da ejaculação, mas apenas praticar essas posições, não irá curar definitivamente a sua ejaculação precoce. Para que você consiga se livrar de vez desse terrível problema, existe um método caseiro e muito eficiente que vai te ensinar técnicas e exercícios para fortalecer os músculos ejaculatórios proporcionando não apenas o controle total da sua ejaculação, mas também ereções mais fortes e potentes e orgasmos mais intensos. Esse método mudou minha vida da água para o vinho, antes eu durava apenas 3 minutos, hoje consigo ter total controle da minha ejaculação e com isso eu posso satisfazer plenamente qualquer mulher na cama. E para ajudar você que sofre com esse terrível problema de ejaculação precoce eu vou deixar o link desse método aqui na descrição do vídeo. Assim que você começar a aplicar as técnicas ensinadas nesse método passo a passo, você já vai notar a diferença e nunca mais vai deixar nenhuma mulher na mão na hora H. Não perde tempo, já clica no link que está aqui embaixo e mude sua vida. Esse é o vídeo de hoje, lembrando que tem vídeo novo aqui todos os dias passando dicas para você melhorar seu desempenho sexual. Então já se inscreve no canal e deixa seu like se você gostou do vídeo. Abraço e até o próximo vídeo.